fazer esse recorte aqui pessoal muito simples, não precisa de trena não precisa de metro apenas do lápis e da peça primeira coisa, vocês vão precisar pegar a peça cerâmica e colocar no mesmo sentido em que aquelas peças estão sendo assentadas, segunda coisa pessoal, para mim fazer esse recorte nessa peça, eu tenho que virar a peça ao contrário tem que virar a peça de, de costa encostou naquela ponta encosta nessa ponta e já deixa o desconto da junta aqui, ó Nessa outra ponta, a mesma coisa Encosta lá na parede E dá um descontinho aqui, pessoal Vira a peça Marca ela na frente Coloca ela na ponta da riscadeira Dá um tapa Tá aí, pessoal